De tempos em tempos, Deus levanta alguns homens para realizar uma tarefa específica aqui na Terra, de viverem unicamente para pregar o Evangelho de Cristo. Escolhe pequenos e desconhecidos homens e os capacita para realizarem gigantescas obras e marcarem toda uma geração. Aconteceu assim com Spurgeon, com John Wesley, com Jonathan Edwards, com Martin Lutero e muitos outros heróis da fé. Assim, aconteceu novamente no dia 7 de novembro de 1918. Nasceu no estado da Carolina do Norte, William Franklin Billy Graham. Billy Graham, como ficou conhecido, pregou em 185 dos 195 países do mundo. Mais de 3 milhões de pessoas declararam sua fé em Jesus Cristo por meio de suas pregações. Foi conselheiro de vários presidentes americanos, teve um ministério notório, Evidenciado principalmente pela sede, de levar a mensagem de Cristo a todos os homens. Billy Graham morreu no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos de idade, e o Grande Fé deseja lhe render essa homenagem a esse último gigante da fé.